Olá minha gente, você que por acaso gostou daquele vídeo que falava sobre cortar salto de sapato eu cortei saltos estreitos, essa vez nós vamos cortar um salto largo, certo? Então, é, primeira coisa nós vamos tirar essa capinha, como você pode ver aqui já está sem a capinha tá? nós vamos cortar aqui Se eu deixar assim a frente vai ficar levantado, eu vou cortar assim, depois quando a dona sentar a parte da frente vem para o lugar. Nesse daqui eu vou marcar meio centímetro aqui e um centímetro aqui atrás. Aqui novamente Aqui Aqui É isso daqui que você precisa fazer. A caneta até quer correr, quer fugir. Agora é cortar, certo? Você pode estar se perguntando por que, que a gente não vai usar esse daqui que tá zero quilômetro. A dona nem usou. A gente retirou, ele tá do jeito que foi retirado. Porque, ó, como a gente cortou, ele ficaria menor aqui, tá ok? A gente vai fazer o que? Vai fazer a partir desse daqui. Que aí já é outra história. Mas vai ficar assentadinho. Só um momento que você já vai ver. Pronto. Aí um vídeo rápido. Para mostrar para você. Que é possível. cortar Saltos largos. Isso. É só isso. Então você. Por favor. Se inscreva. Comente, gostou ou não gostou, você acha que isso é mentira, tá? Esse salto ele foi colado com a colinha da discordia, tá? E ele não vai sair, porque não é a primeira vez, tá bom? Um abraço, obrigado por você assistir. Já ia me esquecendo, mandar um abraço para todo mundo que assiste, pro Alexandre Tavares, lá da região de Ribeirão Preto, pra Pastora, lá no Rio de Janeiro, passou uma dica legal, pessoal, quiser comprar a 793, a 725, que é a colinha de crilato, aquela que tem gente que acha que não serve para colar sapato, mas ela serve sim, não qualquer coisa, mas serve, tá? Eu acho que já tá ficando longo agora, né? Tchau!